E aí, Daniel, tudo bem? E aí, Pedro, bacana? Então, aí, assina aí embaixo tudo que ele disse, né? E é isso mesmo pra nós, é uma honra poder participar desse tipo de atividade, principalmente que o que a gente mais gosta de fazer é plantar, né? E plantar e fazer amigos, quando a gente faz os dois juntos, fica perfeito. Aí, aproveitando a oportunidade para dar uma ilustrada, assim, essa semana, o pessoal, os confrades da confraria vão receber uma cesta por porque um dos nossos pensamentos de um grupo fraternal, de produzir o próprio alimento, é que quando a natureza, e a maioria das vezes ela dá em abundância, as pessoas também recebem em abundância. Né? O, essa é a ideia. E quando a gente tem dificuldade, as pessoas recebem menos. Nem por isso elas deixam de participar, deixam de acreditar. E é assim que faz a, as coisas ir bem. Então hoje a sexta veio bem boa, assim que a gente acha, né? Eu vou dar um. lá, ah, tem as folhosas, né? Alfaces, cebolinha, tem mostarda. Vou chamar aqui a Carol pra me dar uma. Porque a Carol é a minha esposa, né? Vem cá, meu, me ajuda aqui. Segura aqui pra gente. Aí. Aí tem o milho, dessa vez o milho, um milho diferente, o né? um milho orgânico, roxa. A palha é roxa, mas o milho é amarelo. E temos também cebola, temos beterraba, temos abóbora, abóbora abobrinha brasileirinha, temos mandioca. mandioca e, e é isso, né? Bastante milho e tal. Então, é isso que acontece. Às vezes tem coisas que a gente nem planejou. Nesse caso, o milho aqui ele é, foi usado numa, numa experiência de um consórcio para ele poder proteger as abóboras, né? Então, ele foi adubado pela própria abóbora e ele deu tanto que a gente está agora retribuindo e distribuindo para as pessoas mais do que a gente esperava. E esse é o benefício da agrofloresta e é por isso que a gente acredita nisso e agradece. Principalmente a, as pessoas que tornam isso possível, né? Obrigado. O que, que pode ser feito para ter é mais consumidores? Assim. É, não, com produtores, né? É, a gente passa dificuldade porque é, as pessoas às vezes não querem pagar mensalidade, né? Então a gente trabalha com esse tipo de, de atividade. Porém, não é bem assim uma mensalidade, né? E a gente trabalha de forma que os membros da confraria, a gente divide o custeio da horta. Então, não é assim que você está pagando uma mensalidade ou comprando uma comida, você está financiando essa produção. A explicar isso, se assim, não é uma coisa muito comum, né? Embora já tenha muita gente trabalhando dessa forma e vem crescendo e a gente aposta nisso, mas a gente ainda passa pelo problema de pouca informação, pouca divulgação, a gente esbarra aí nas dificuldades financeiras, né, e, e de... Porque o agricultor geralmente vive na roça, né, e tem as... difícil acesso, assim, a informação mesmo tem um espaço aberto para a gente poder divulgar o trabalho e tal. E quando a gente consegue isso, nem todas as pessoas acreditam que realmente vale a pena. E a gente sempre bota no papel as contas e prova que não só vale a pena, como gasta-se muito menos e consome mais comida, mais alimentos de qualidade e tal. Mas aí é assim, a gente vai trabalhando para tentar mudar a cabeça das pessoas, né? Porque é difícil. As pessoas estão acostumadas com o convencional, mas nós vamos chegar lá, vamos conseguir. Né?